e o Edson aqui que vai gravar então vamos pegar as inteiras essas aqui são as variones é um material que nós fabricamos e